O Disney Plus já é uma realidade entre a gente, infelizmente não no Brasil. Mas ele tá fazendo bastante mudança e aparentemente eles vão voltar com os defensores. Mas nem todos, né? A gente vai conversar sobre isso hoje. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV Cores. Plus, que aqui no Brasil a gente vai chamar de Disney, mas sim. Aqui é PTBR gente. PT Vamos respeitar. Muito importante. E tá tendo umas discussões muito interessantes sobre a volta dos defensores, mas nem todos. O que anda rolando é que aparentemente a Marvel e o Kevin Feige, o dono lá da Marvel, aparentemente da MCU, né, hoje em dia, ele gostou bastante dos defensores, mas apenas de Luke Cage, Jessica Jones e Demolidor. Aparentemente, o Kevin Feige odiou o que o lá de Game of Thrones fez com o um Punho de Ferro e ele não vai voltar assim pra Disney Plus nesse MCU. Né? Sinto muito, Laura, Você era um ótimo gamer. Você não foi um bom Punho de Ferro. Mas a gente vai falar que a gente tá surpreso? Não, né? Não. Porque Punho de Ferro sempre foi a série que menos tinha qualquer tipo de debate. Eu acho que é, Demolidor tinha muita coisa sobre ação, sobre a Nova York ali muito sombria por causa das máfias e tal. Luke Cage, debate já ser assim inteiro escorrendo pelas paredes. E Jessica Jones, né... Feminismo. É, feminismo era isso. E sempre foi uma série incrível, né? É, e a gente colocando todos eles na balança, o Danny Rand era o pior de todos. Porque ele era um menino branco rico que desapareceu, foi salvo por monges tibetanos, que são, uma, obviamente, uma etnia pouquíssimo falada. E ele vai, e é o, o Escolhido. É. E a gente tem uma notícia muito boa, que aparentemente o Punho de Ferro vai ser substituído de um homem branco para um ator asiático. E vai ter uma conexão com o Shang-Chi, que tá vindo aí, que eu tô muito animado pra esse filme, né? Sim, então... Então, a gente tá muito feliz, porque finalmente o Kevin Ferro olhou assim, não, não, isso aqui dá pra resolver. Foi muito justo o que foi feito, porque afinal, assim, era muito estranho a gente ver a história do Poe de Ferro de ser um cara branco, vindo do Tibete, ou vários outros aprendizes também. Não, ele era um milionário ele em Nova Um Milionário, sabe? Rio, sabe? Não era necessário, foi desconfortável. É, e a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente tava super animado pra série, foi um desespero depois de assistir, né? Porque, assim, a gente não esperava a... E, assim, a qualidade das outras falam muito grande, então foi um pouco decepcionante. E é muito interessante ver como é que a Disney+, mais, como um todo no MCU Ali, eles não estão tentando descartar tudo só porque não é deles. Eles estão vendo que algumas coisas funcionaram. Cara, o que que foi Luke Cage demolidor? É uma série incrível. E Jessica Jones teve um baita debate sobre abuso, né? Com superpoderes. Foi muito bizarro e muito interessante de ver. Mas a gente vê como é que a Disney não tá só deixando de lado. Eles sempre venderam essa ideia: de tipo, não, tudo dentro do MCU, tudo aconteceu depois dos Vingadores. E as, as, as séries da Netflix nunca conseguiram se juntar muito. Sim. É legal eles verem que eles estão tentando fazer aquilo, mesmo com um reboot, mas tentar manter a cara, né? É, não, acho que interessante, na verdade, eles manterem os outros, porque, realmente, quando você pensa em Punho de Ferro, ele é um personagem que ele pode mudar, porque ele é o poder que ele recebeu uhum. do dragão lá. Então, assim, passou o Danny Rand e a gente arruma outro. Agora, não tem uma outra Jessica Jones, não tem um outro Luke Cage. Pode ter outro Demolidor, mas não tem um Matt. E o que parece que vai acontecer é que eles vão reformular toda a história deles eu fico um pouco com medo, principalmente por causa de Jessica Jones, porque a primeira temporada é impecável. Increíble. E a gente tem isso dentro da Marvel, aquele debate dentro da Marvel, foi muito importante. Eu não acho que eles vão fazer dessa maneira, eu acho que eles vão criar uma história um pouco diferente, porque eu acho que a Netflix, ela tinha uma liberdade de ser mais pesada. E tinha a questão de ser da Marvel Television, né? É... Não era do MCU ali, do Marvel Studios. Então tinha toda uma treta interna da Marvel, que uma era da TV, outra era, da, era do cinema, mas que também tinha braço na TV, era uma complicação. Então, assim, eu estou esperançosa, mas receosa. Uhum. Eu acho que essa é a, a definição do que eu posso sentir no momento. É, o medo, o único medo real que eu tenho, porque eu acredito a, na direção que a Marvel tá pegando, a Marvel consegue pegar com mão ali de ferro, dura, mas consegue pegar e direcionar as coisas de uma maneira que funcione, né? Mas eu fico com medo de eles apagarem certas coisas que foram muito importantes Sim. pra aqueles personagens só pra ficar num tom Disney menos adulto e mais aceitável pra um público maior. É, isso eu também tenho um pouquinho de medo, é. E continuando falando de reescalação de personagem, tá rolando aí uns boatos que a gente vai perder o nosso gavião arqueiro. Aparentemente ele foi indiciado com agressão e ele também foi super racista. Então a gente não esquece essas coisas, a gente lembra e a gente fica usando elas quando as pessoas fazem muitos mais besteiros. Então quando eu soube que era a possibilidade dele sair, eu fiquei... Feliz. É muito complicado a gente ficar falando sobre isso porque a gente tá falando de um dos Vingadores principais, né? E a gente fica com medo de não ter uma consequência só por ele ser um dos grandes Vingadores. Pois é, mas os grandes Vingadores todos já estão aposentados. Ah, a gente já perdeu um, exato. o outro ficou velhinho. Não precisa manter o Gavião Arqueiro, ele tem uma filha. É, o que eu fico pensando é se eles vão reescalar o ator ou eles vão tentar fazer uma história sobre a filha dela, eu que acredito, seria muito mais válido. Eu acredito que seja mais sobre a família, porque afinal ele chama a filha dele de Hawkeye, uhum. ela é um personagem do, da Marvel nos quadrinhos e esse Sim, eu acho que seria muito mais interessante passar essa, essa mensagem do tipo, às vezes você pega o legado e você melhora não, isso. E ela já foi apresentada em Ultimato, né? Deu ruim para ela depois de estalo, mas ela, mas foi, ela voltou. está tudo bem. Está tudo bem mas agora, mas cinco é, anos depois. A Marvel tá com várias, vários projetos, principalmente na Disney, sobre mulheres, meninas, no caso crianças, sim. virando super-heróis. A gente vai ter é, Miss Marvel, a gente vai ter She-Hulk. Eu não lembro agora se she hulk ela vai ser adulta ou criança. É, eu acho que ela vai ser adulta, mas eles estão colocando muitos papéis importantes femininos. Vai aparecer também. Nossa nossa, querida Mônica Rambo, a gente tá muito animado pra ela adulta. E Mônica, a gente precisa ver você naquele traje da Capitã Marvel super LED. Sim. Incrível, maravilhoso. Que você Mas... escolheu. Mas... Eu fico sempre com o um pezinho atrás sobre esse tipo de narrativa só acontecer na TV. Sim. O que, é que na TV a gente vai ter mais episódios, a gente vai ter mais tempo com aqueles personagens, mas o, o, o grande escalone vai ser no cinema, a gente Sim. precisa de mais diversidade no, nos filmes de heróis da Marvel no cinema, né? A gente não tem muitas certezas, né? Porque a Marvel não dá muita certeza no cinema, mas a gente agora quer saber de vocês. O que, que vocês estão achando dessas mudanças todas que a Disney+, mais tá fazendo na Marvel, né? Comenta aí também se você concorda com a reescalação do Gavião Arqueiro. E também todas as outras rescalações que a gente tava falando. Uh -huh. Não esquece, a gente, a gente tem vídeo toda a terça, quinta e sábado e várias playlists rolando. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, caso você tenha gostado, gente. Ajudar o TV em cores a crescer e deixar o YouTube cada vez mais colorido. Nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau.